Waste, do jeito que você está vendo aí escrito, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E essa expressão significa pressa é inimiga da perfeição. A aplicação numa frase. If you rush the toast, it will probably burn. You know, haste makes waste. Ah, e antes desse vídeo terminar